Por que, que é importante fazer planejamento? Para eu ter um norte. A gente é muito movido por isso, né? Eu chegar, eu almejar, sabe? Ah, eu tenho... Porque brasileiro uhum. é assim, né? Por mais que a gente não seja planejador, quando alguém coloca alguma coisa ali, você bota na cabeça aquilo e você vai lutar atrás daquilo. A gente vê quantas pessoas, dia a dia, na rua, batalhando por algo melhor ali. Então, isso está no nosso sangue. E, pro... e o planejamento me ajuda com isso. Para eu conseguir chegar aonde eu quero. Então, a importância de eu ter o planejamento, então, puxando o gancho que eu falei ali, de do, do objetivo para o macro e descendo para o micro, é eu fazer o quê, tá? Então, eu vou me organizar e vou batendo os, as micrometas para chegar na macro meta, tá? Então, a importância é para eu ter as micrometas, as macrometas e para eu ter clareza, né? Da onde eu quero, porque senão a gente não consegue saber para onde a gente vai, né? Se eu não me planejo, ah, o que eu quero para o pro, que meu negócio? Cara, beleza, eu quero vender mais, mas e aí? Né? Como que eu vou fazer isso? É, ah, ano que vem, o que eu quero? Ah, cara, ano que vem eu quero... Vamos colocar uma coisa que muitos salários querem, tirar férias. E o que, isso, a gente ouve, bom, o que, que a gente bom. ouve de gente aqui? Então, para eu poder tirar férias, eu preciso fazer um planejamento para isso tá eu preciso trazer pessoas treinar pessoas que as pessoas fiquem expertes naquilo para que eu possa é, me ausentar da empresa por um período então é tão importante eu fazer isso para eu poder alcançar as metas e seguir o caminho né então o que, que é mais que fazer um planejamento me ajuda tá uhum. é, quando a gente quando, eu vou falar um pouquinho no plane também prevenir de problemas que podem acontecer tá isso é muito comum por exemplo, uhum. ano que vem, eu já não vamos é, deixar assuntos polêmicos aqui, tá? Mas ano que vem a gente tem eleição. Tá. A gente sabe que o Brasil, no ano de eleição, é uma, uma gangorra, né? Ó, oh, o Fulano Sim. tá na frente na pesquisa, lá o Beltrano tá na, na, na pesquisa. Isso vai oscilando o mercado, né? As pessoas ficam com mais coragem ou menos coragem de comprar, né? As, de querer gastar o dinheiro porque, ah, se tal pessoa for eleger, pode dar alguma merda, por exemplo. Então eu preciso ter, ter um colchão uhum. de dinheiro aqui para poder me ajudar. A gente percebe que isso pode acontecer. E quando eu me, quando eu me planejo, eu começo a colocar planinhos de ação para cada coisa que vai acontecer, tá? Ah, será que ano que vem uhum. pode ter ainda falta de insumos? Pode ter. Então vamos lá. Se eu quero vender mais e pode ter falta de insumo, o planejamento me ajuda a, tra a traçar estratégias, né? aqui que, ah, faltou aqui, o que, que eu vou fazer? Eu corro em outro fornecedor, eu corro em um fabricante, tá? Ou talvez eu tenha que fazer um caminho direto com importação para algo que eu possa fazer. Então, o planejamento me ajuda. Ele, o planejamento não é algo que é só o lindo e maravilhoso, né? É aquilo que eu vou fazer, é aquilo que eu vou, vou chegar. Eu quero vender mais essa timeline. Mas e se der esse problema? E se sair fora da curva aqui? E se eu não conseguir bater aquela primeira meta de venda? Por isso também que é bom planejamento. Eu quero faturar em julho, 500 mil reais tá legal, você chegou lá em abril com 150, cara, você não vai conseguir bater aquele ali, então eu venho acompanhando, semana a semana mês a mês o que está acontecendo por isso que é importante eu ter a clareza do meu planejamento para conseguir alcançar as metas para conseguir me prevenir de problemas e também quando eu monto ele, eu ter coerência com o que eu estou fazendo né? então acho que esse também é um dos pontos principais muito bom. E é legal porque a gente está falando de planejamento de tudo, né, Fê? Você não está falando lá ah, só de planejamento financeiro, só do vender mais, porque muitas não. vezes a gente não pode vender mais, a gente não consegue vender mais, né? É, a gente precisa ver se a gente tem estoque para vender, se tem capital para investir, aí onde eu vou vender, tem toda essa parte. Então o Pericles comentou aqui que ele não pode vender mais, ele conseguiria vender cinco vezes mais de boas. Mas ele não pode mais Então é bem legal isso daí, Fê